Chegou a parte do stoodack que eu menos gosto, viu? Virar concreto. <risos> Nesse caso aqui não tem jeito. Ó, brita, areia. E o cimento ali atrás, ó. Vocês estão vendo? E eles estão jogando lá a brita em cima do cimento e depois vão botar areia e bater com água. E aí, Geraldo, qual é a proporção que a gente tá usando aí do concreto? 5 por um. para assim, ficar, ficar mais forma ficar mais Tem que fazer esse material, tá, viu, gente? Que não dá para comprar mais nada, não. não se vai aqui, dá e sobra. Dá e sobra? Não, então tá foi, bom. Gente. É bom que a gente arruma o piso aqui, se sobrar, então. Mas aí hoje o dia é isso. Bater lá, a gente concreta. Misericórdia, senhor, viu? Ai, eu... Vamos lá. O que a gente tá fazendo aí agora? Jogando água na massa pra bater com comprador. Mas já botou areia? Já tá tudo misturado aqui. Tudo <risos> misturado. Trabalho de cor, né? Hein? Era melhor ser placa de cimento, né? não? É, coisa boa, é. Né? mais prático. Mais prático, isso aqui não é uma trabalheira. E é água pra caramba que botando, né? não? É. Água pra caramba. Mas vamos lá. Geraldo, explica aí Gente, aquele ali é o pufo de quando eu pulei pra laje <risos> Tá botando aí a manta, né? Pra não é, passar água pra botar, pra o canto. É, isso aí, proteger o canto Agora, a manta tinha que ficar Por debaixo até da tela Vocês estão botando por cima da tela, Geraldo Tinha que grudar ela na telha Ah, é? Não pode passar não Então vocês estão vendo, viu? No encontro da alvenaria com o nosso steel deck, a gente bota a manta asfáltica. Ah, então tá. Ah, tá grudando aí em cima? Porque aí o quê? Não dá para onde infiltração entre a alvenaria e a nossa laje, entendeu? Fica bem impermeabilizada mesmo. Esse aí é o truque, ó. Vou botar aqui pra vocês, até no zoom. Tá vendo? Aí a gente cola tudo. E tem que grudar bem, Entendeu? Ó a concretagem. Ah, já tá botando em cima da manta, né? É, E tá usando o próprio perfil pra sarrafiar tudo, né? Muito bom. E olha que interessante, gente. A borda do perfil de drywall, ó. Serve como um gabarito pra você trabalhar direitinho. Uh, vamos concretar essa laje. Hoje é dia. Tá bonita, né? Ficou bonita? Acabou. Olha os meninos. Acabou a laje? Caraca! Meio dia de trabalho aqui, ó. Laje batida. Esperar agora curar. Enquanto isso, vamos fazer o que agora? Fechamento em cimentício. Uh! Topzera.